Então, o de marketing, que é o marketing de conteúdo, é fundamental. Eu acredito que é o coração do empreendedorismo digital é você trabalhar conteúdo, dando dicas do que você faz. Eu nunca fico falando, olha, ah, meu produto é esse, esse. Não, as pessoas vêm me procurar, as pessoas querem entender mais. Por quê? Porque eu trabalho com muita dica, lives o tempo todo, né? E é assim que, que funciona todo, toda a a engrenagem, né, do empreendedorismo digital.